Olá, que a Paz, que a sede todo entendimento, possa estar conosco mais um dia. Acompanha comigo leitor desse texto. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos aromoreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Arjalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no, no livro de Jáser, né? ou o livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou-se a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Preste bem atenção no texto. A gente sabe que aqui é, Josué estava pelejando contra os seus inimigos e, e o Criador, né, Deus, já estava dando ali vitórias. Sobre, estava vindo a noite, onde ia dificultar o término dessa batalha e assim Josué terminar a sua vitória. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Mas a gente sabe que ele estava com pouco tempo, ele precisava de mais tempo para derrotar os seus inimigos. Ele na presença de todos os israelitas, de todo o povo, né, ele ora a Deus. Né, ele olha para o céu e diz, detente Sol em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, que tem, a gente tem quase a certeza, né? a nítida certeza aqui, de que ele estava vendo o Sol e a Lua né? no horizonte, um de um lado e o outro de outro. Né? Portanto, parece que ele apontou ou... ou simplesmente olhou para cima, direcionando os olhos para o sol e depois para a lua e faz essa oração, né? Faz esse essa essa reivindicação e é interessante que ele ele ele fala com tanta autoridade com tanta certeza que ele ele não se refere primeiramente a Deus ele ele conversa é como se ele estivesse dando uma ele mesmo dando ele próprio dando uma ordem para o sol e uma ordem para a lua pare vocês dois pare onde estão, né? E no versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Outra coisa interessante que você tem que analisar aqui é o seguinte, a Bíblia está dizendo que o sol se deteve e a lua parou. Ou seja, foi o sol e a lua quem parou. É bem claro isso. Não adianta você procurar mais contexto aqui, procurar... Não está diferente, isso, não tá, isso aqui é literal, isso aqui está é, é, tá, tá literalmente dizendo que os dois pararam, os dois pisaram no freio, vamos dizer assim, eles pararam, não foi a Terra quem parou, mas foi o Sol e a Lua que parou, isso contrariando toda a ciência, isso contrariando tudo que o homem diz a respeito do nosso universo, a respeito do, dos astros, contrariando tudo. Né? o sol e a Lua não foi a terra, se realmente a terra parasse, vamos, vamos em tese aqui, né? em tese, digamos que os, a terra faz todo, todos aqueles que a, a ciência diz que faz, vamos, vamos acreditar que que faça, todos aqueles movimentos, são 14 no todo aquele movimento de rotação, de translação, isso em milhares de quilômetros por hora, é, se você não viu o vídeo que eu postei a respeito falando de todos esses movimentos e, e todos os cálculos, é, eu, eu peço a você que veja, o vídeo está aqui no card, vou deixar aqui no card para você ver, um vídeo que eu fiz, um vídeo curtinho, mas que mostra todos os cálculos e, e, e o número de rotações que a ciência diz que a Terra faz, né que a gente não percebe nada, nem científica, nem bíblica, nem prova visual que nada disso aconteça. Então todos esses movimentos que, diz, que a ciência diz que a Terra faz, né? porque se realmente fizesse todos esses movimentos, presta, presta bem atenção, pensa comigo, se a Terra girasse esses milhares de quilômetros por hora, todos esses movimentos, 14 no total, e de repente ela, pá, brecasse, ia acontecer uma catástrofe mundial onde ia matar todo mundo ser lançado todo mundo no espaço, né? A ciência fala que existe, a gente sabe muito bem que o nosso nosso reino está no meio das águas. Mas se isso acontecesse, é, a luz da ciência, né? Como a ciência diz que que a Terra se move, se isso acontecesse, se a Terra realmente parasse e aconteceu uma catástrofe mundial onde se destruir tudo, então não faz sentido isso. Então realmente parou, então isso leva a pelo menos leva a crer que a terra é estacionária, a terra é imóvel, como a própria Bíblia diz, que ela não se ababa, ela não se move. Está escrito em várias referências bíblicas. Depois eu posso colocar na descrição do vídeo para você ver. Você pode pesquisar. Tem várias referências bíblicas que mostram que a Terra é imóvel. E é o próprio livro também de, de, de, de Enoch que diz que o Sol é que faz o, faz o seu percurso. né Ele que corre o seu percurso. E a Lua também. A Lua corre o seu percurso. Então é o Sol, o sol e a Lua o sol e a lua parou e, e tem outras outras pessoas que dizem né que, que na verdade não foi nada disso que aconteceu só foi uma um vislumbre uma visão de fé que Josué teve eu não acredito nisso né porque ele visão de fé é uma coisa delírio é outro ele, ele não ele não teve uma ele não viu uma miragem ele não Uma... ele presenciou algo real na frente dele, o sol e a lua pararam é o que a Bíblia está dizendo e ainda até diz aqui que, no versículo 14 que não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem porque o Senhor pelejava por Israel Aff, foi tão grande foi tão certeza que Deus ia ouvir a sua voz, que Ele não fez aquela oração que a gente sempre faz, né, que a gente direciona primeiro a Deus, que foi assim como Jesus, nosso Messias nos ensinou, direcionasse a nossa oração ao Pai e faz e tudo que pedir ao Pai, em nome dele assim, o Pai o fará. Mas ele, mas a oração, parece que ele tava com tanta pressa que é, eu eu não posso aqui julgar a sua forma de orar, mas ele orou com Tanta, é, tanta certeza, com tanta autoridade, que ele conversou com o sol e a lua e disse, olha, vocês dois aí, para. Sol, detente te Está no versículo 12. E tu, lua, é, é, no vale de Ajalon, pare vocês dois. E no versículo 14, a Bíblia diz que nunca houve dia semelhante àquele onde o Senhor, o Criador, ouviu a voz de um homem. Por quê? Porque ele pelejava por Israel. Então, isso aqui é maravilhoso. O que a gente vê nesse texto é a fé em um Deus que ouvia a sua oração. E uma prova bíblica que contraria tudo que a ciência diz a respeito do nosso planeta, dos nossos astros, né? vai ao, ao contrário de tudo. E tem gente que vai dizer assim, ah, mas a Bíblia não é um livro científico, não é um livro que está acima da ciência, né? então eu não vejo é, o porquê nenhum que Deus colocaria é, que Deus é, é, é, daria inspiração para que um homem escrevesse algo que não fazia sentido, que fosse totalmente contrário do que ele criou. Mas ele inspiraria um homem a escrever aquilo segundo o que ele fez, o que ele criou. Né? Povos antigos já criam nisso, porque eu tenho certeza que os povos antigos eram muito mais inteligentes do que nós, ao contrário do que nós. Assim, seríamos evoluindo em uma, em uma sabedoria, eu não acredito nisso. Na verdade, nós estamos estamos distanciando nós estamos regredindo o homem quando se distancia de Deus ele anda para trás essa é a verdade porque a Bíblia vai dizer que o início da sabedoria é conhecer ao Senhor é conhecer a Deus é conhecer ao Criador é o primeiro passo para a sabedoria e quando o homem começa a desconhecê-lo afastar-se dele a sabedoria também vai se diminuindo a inteligência do homem. E realmente ele vai se distanciando do que é a verdade. E é levado a fábulas, como Pedro disse. É levado a enganos do homem que, que se engana e engana constantemente. Então, eu quero finalizar, finalizar esse vídeo dizendo que eu creio que nós vivemos em uma terra plana, estacionária, e de que o Sol e a Lua é que se movimentam sobre o plano terrestre. Isso é o que eu creio. Se você crê diferente, eu peço a você que escreva nos comentários, se você discorda de mim, se você não concorda, se eu falei alguma coisa que você não achou que está errado, coloque nos comentários para que a gente possa estudar o assunto juntos, tá ok? Então no mais eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like que ajuda pra caramba, é de graça e ajuda muito. Né? Ativa o sino das notificações se você não fez isso ainda. Compartilhe para que a gente fica sabendo da opinião de outras pessoas. No mais é isso. Agora eu vou guardar seu comentário e até o próximo vídeo que o Criador te abençoe. Fica na paz.